Olá! Olá, meu nome é Bruno Fernando e hoje estou fazendo um vídeo diferente, um vídeo especial. Pois eu completei um objetivo que eu queria muito, fazer 5 mil inscritos ainda esse ano. eu agradeço muito a vocês por terem se inscrevendo nesse canal e por verem meus vídeos. Pois eu estou, pois de agora em diante vou tentar fazer eles. Com uma maior frequência e com muito carinho e qualidade. Eu espero que vocês gostem. Bom, nesse vídeo eu vou fazer. Vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram no Discord. Novamente, um vídeo de respondendo perguntas dos inscritos. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. E vamos direto ao assunto. Mas antes de começar, eu gostaria que você compartilhasse os vídeos do meu canal e recomendassem para os seus amigos. E dessem seu like também, pois isso pode me ajudar muito. Infelizmente o YouTube está com novas diretrizes e depois de eu ter ficado muito tempo sem postar vídeos, né? Como vocês sabem, o YouTube parou de recomendar o meu canal e isso acaba por me prejudicar. Por favor, espero que entendam. e espero que me ajudem. Vamos logo responder as perguntas aqui no Discord. Vamos ver aqui as perguntas. Justin Arena Guy perguntou Nescal ou Todd? O que lhe deu coragem fazer esses vídeos lindos? E joga a mão por favor. Bem, eu prefiro Nescal. Por questões, assim, pessoais, o Nescau é muito bom. Eu, na verdade, gosto até do Todd, mas eu prefiro o Nescau, o Nescau é, tem um gosto melhor. É, não, que Todd seja ruim, mas é assim que eu penso. O que lhe deu coragem a fazer esses vídeos lindos? Bem, primeiramente, vamos ver. Creio que a minha coragem para fazer esses vídeos é tentarem contra a preguiça que me domina, eu preciso muito lutar contra essa preguiça. Às vezes é muita preguiça e eu não consigo fazer esses vídeos, mas eu vou tentar me empenhar e acho que o meu objetivo é lutar contra a minha preguiça. E se eu vou jogar Among, não, eu não curto muito esses jogos que, que o pessoal gosta de jogar assim, fica famoso e todo mundo joga, eu não sou desses tipos. Segunda pergunta, é, também, hum, outras perguntas, né, de novo pela Justin, a Real Guy. Que programa tu usa para fazer as suas animações? Bem, as animações dos vídeos assim, de países fictícios eu uso o Sony Vegas, já, aquelas pequenas animações. Eu uso um programa bem simples, que, eu, que é bem fácil de usar, que é o Pivot Animator. É, é um programa feito principalmente para fazer animações de Stickman, mas... Eu consigo facilmente fazer animações com frames e essas coisas, e é bem fácil de se usar. E como eu já usava aquele programa há muito tempo, quando eu era pequeno, aprendi algumas técnicas de animação, por isso, eu aquelas coisas boas às vezes. E com é o meu país preferido, tirando o Brasil? Vamos lá, ah, eu tenho alguns países preferidos, mas eu acho que o um que eu mais gosto é a Alemanha, por questões assim da cultura. Dessas coisas, a história, é um país que me toca. Faz um vídeo analisando o canal dos inscritos, falado por CMP. Talvez eu faça um vídeo fazendo isso, de analisando seus canais. Talvez, é uma boa ideia, mas agora é só perguntas. E de novo uma pergunta que eu perguntei. Não, não vou, não vou ler isso aqui não. Oh, caraca, Nossa, ele mandou um monte de pergunta besta. Talvez eu mostre aí na tela, mas é muito perigoso. CMP, se esse comentário tiver 10 likes, mas me tem que cantar a galinha pintadinha. Quantos likes? Tem 5. Ha! Parece que meus inscritos me amam. Perguntinhas feitas pelo sobrinho Marley. O que te fez gostar da história? Qual canal inspirou você? Gosta de... Vexologia? Acho que tu sabe o que é. Não sei, deixa eu ver aqui. aqui. Como é que se escreve? Ó, oh, vocês estão vendo em... oh, ao, quase ao vivo. É, é, é. Deixa eu ver o que é. É tudo de bandeiras. Ah, tá, bem interessante. Interessante, interessante. E o que tu vai fazer quando chegar a um milhão de inscritos? Qual chama é o que você mais quer aprender? Ou você quer exercer ou profissão? Vamos lá. Vamos responder assim em ordem. O que te fez gostar de história? Muito bem, eu sempre gostei de história. É um negócio que sempre me cativou. Saber de história, acho que desde pequeno. Desde pequeno era mais concentrado em assistir, lá. documentários do que desenhos animados. Era um negócio muito interessante de ouvir isso. É, pra mim, história é algo que reflete a imagem do ser humano. É o que mostra o que nós fizemos e o que nós Podemos ser em base da história Pra mim o estudo da história é um algo muito importante E um canal que me inspirou muito foi o DGP Mundo Eu lembro que quando conheci o canal dele Antes de conhecer o canal dele eu já tinha uma ideia de tipo Nossa seria muito legal se eu pudesse compartilhar um, um assim um mundo de países tipo, Se eu pudesse criar meu próprio país Bandeira, língua, história E isso eu não conhecia as balls, Nada sobre Mapping Até que eu fui pesquisar, vai que existe alguma comunidade que faz o mesmo que eu. E foi assim que eu descobri o DGP Mundo. E eu me encontrei. Foi nele que eu me inspirei e decidi criar o meu próprio canal. E deu no que deu. Estou fazendo vídeos até agora. E sobre esse negócio da vexilologia, eu acho que é bem interessante assim, estudo de bandeiras, cara. Mas eu não, eu não tenho muito o que falar. O que tu vai fazer quando chegar a um milhão de inscritos? isso se eu chegar... A uma... Bem, eu acho que quando chegar esse tempo eu já vou poder <risos> ser rico na outra mentira. Ah, eu creio que vai ser tudo de bom. Eu acho que eu vou continuar em pé nos vídeos. Provavelmente eu vou continuar como eu sou agora, respondendo todos os inscritos e sendo que eu sempre fui. Eu gosto muito de conversar com vocês. Acho que é sempre coisa de canal pequeno. Eu não sei como é que ter um canal enorme desses. Não sei se dá muito trabalho, mas eu. Acho que vou continuar a mesma coisa, fazendo de tudo por vocês. E qual é o idioma que você mais quer aprender? Olha, eu assim, eu creio que o um idioma que eu gostaria muito de aprender é inglês e espanhol. E se eu bobear, também italiano ou alemão, que são línguas que também me fazem parte, pelo menos, da minha história. Você quer exercer qual profissão? Eu ainda não sei, eu estou com muita dúvida nessa parte. Eu ainda tenho muita pressão sobre isso, eu não sei muito bem. Esse negócio de você ter que escolher algo para fazer a vida inteira por muito tempo, eu, eu não sei fazer. É muito difícil, é muita pressão. Não dá pra pensar direito, porque escolher um negócio pra mim inteira é quase, quase impossível quando você é muito novo. E eu não sei ainda. Agora uma pergunta feita pelo meu sobrinho, um sobrinho aprendiz. Perguntas, musgo, tu és ou no? Não, cara, eu não sou. Eu acredito que essa seja a pergunta, se você quer saber disso. Não, não sou. Você ama seus inscritos? Sim, cara. Eu vejo como vocês como vários amigos, eu gosto de vocês. Sempre eu gosto de ler os comentários, as sugestões, falar com vocês é muito bom. E pretende parar o um canal? Cara, eu não sei. Às vezes vem na minha cabeça pra parar, pra descansar um pouco, mas assim, só descanso, mas eu nunca vou acabar com esse canal assim de vez. A não ser que seja preciso, por exemplo, do futuro, que eu seja adulto, essas coisas, responsabilidades da, da vida adulta, talvez eu pare com o canal, mas eu não sei muito bem sobre isso. Mas até lá eu vou me empenhar muito. E você quer ir para um país? Se sim, qual? Bem... Acho que um país que eu gostaria muito de visitar, que seria a Alemanha. Também coisas da minha história. É algo muito simples, eu gosto muito da Alemanha. E gosta da chuva? Sim, eu amo chuva. Muito bom chuva. Ah, sempre que chove eu falo amém. Oh, beleza. Muito bom, chuvas. E quando eu revelar seu rosto... É... Então, eu ainda não sei sobre isso. Eu não pretendo nunca revelar o meu rosto, porque é assim... É, eu acho melhor. Claro que vocês sempre ficam com esse negócio. Quer dizer, quando o tio deixa Femundo na área, mas eu acho que eu não vou me revelar no meu rosto não. Mas quando chegar a hora, talvez eu revele. Mas só vou falar. Não está muito próximo. Agora perguntas... Ta, ta, ta. Deixa eu ver outras perguntas. Posicionamento político feito por anti turco Então, eu não tenho posicionamento político. eu não falaria também, porque esse negócio de falar sobre política na internet não é algo comigo, eu não gosto. Mesmo porque eu tenho um conteúdo basicamente de política histórica, eu não gosto de falar sobre esse negócio de posicionamento político na internet, por isso me faz ficar discu discutindo com as pessoas e eu realmente não gosto. Aliás, eu saí de várias redes sociais por causa disso e é algo que não me cai bem, porque eu começo a discutir muito sobre isso. E na minha opinião política não serve de nada na vida Mas eu faço um conteúdo sobre isso Talvez seja hipocrisia, não sei, mas vamos lá Porque o musvo é lindo Então cara, eu não conheço o musvo Mas você tá falando sobre mim, muito obrigado Tantã. Se esse comentário tiveram esse glória de cantar um pintinho amarelinho Teve quatro, nossa Que bom que não teve cinco, cara Que bom, vocês me amam mesmo de turco perguntou novamente qual é o seu posicionamento. Uh, biscoito. Pergunta feita pelo biscoito. Você prefere a monarquia brasileira ou a república? Cara, na minha opinião, eu prefiro a monarquia. É por uma simples questão natural das coisas. A monarquia é um sistema... ...unicamente criado a partir do nada, da natureza. Já a república e outros governos são, foram precisos... Mais, assim, discussões, um negócio muito mais, entre aspas, racional. E na minha opinião, por isso que eles não servem, porque é muita teoria e pouca prática. Na minha opinião, a monarquia serve muito melhor, porque é um sistema que provém da natureza. Quase todos os seres vivos usam da monarquia para sua sobrevivência. E no caso dos, assim, de repúblicas, eu nunca vi, por exemplo, um chimpanzé votando para presidente. Então, não sei não, cara, eu prefiro a monarquia. Biscoito novamente. Você defende o movimento LGBT ou ancho Cara, eu não vou falar sobre isso. Porque é muito perigoso falar atualmente na internet que você pensa. Eu prefiro deixar pra mim essa... essa questão. Uh, uh, de novo, pergunta feloto pelo Biscoito. Você acha que o movimento Black Lives Matter é um movimento que defende as pessoas... Eu não vou falar essa palavra, mas pessoas negras Ou acho que isso só serve para promover uma certa ideologia? Cara, eu acho que o movimento... Assim, a ideia principal do movimento é muito inspiradora Faz sentido Mas temos que lembrar que todas as vidas importam Então, eu acho que o movimento não deveria ser apenas sobre... É, um lado da, da, da sociedade Devia manter toda a sociedade Porque é assim que se faz uma sociedade União e não divisão eh, uhum. uhum. uhum. uhum. você acha que foi certo o Lula ter apoiado sete ditaduras? Uhum. Mais perguntas e de posicionamento político? Ah, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu não gosto dele, mas... Eu também não apoio ele ter apoiado sete ditaduras. Eu não tenho muito o que falar, mas eu não gosto dele, mas vocês que sabem. Você acha que o Castanhário, no vídeo que ele fez sobre fascismo, tu acha que o fascismo é algo de direita ou de esquerda? Nenhum dos dois, cara. O fascismo é como se fosse um governo de um novo posicionamento. Que nem o nazismo, por exemplo. É uma terceira oposição contra tudo que existe. O, esses dois sistemas que eu acabei de mencionar foram criados para unicamente destruir os dois opostos. Dizendo, não, nós temos um novo. Algo novo. Por isso que foi algo um revolucionário na época da Segunda Guerra Mundial. Porque era algo novo. Não tinha... Eles não eram esquerda nem direita. Você, o povo... Entre aspas, né? Seguiu um novo, algo novo que poderia mudar o mundo. Que nem foi com o socialismo, por exemplo. Ele chegou trazendo algo novo. Mas, sabemos o que deu. Mas, é, filho do DGP e filho da Murilo. Bora fazer uma paródia de algum hino? Talvez eu faça, não sei. Um, um dia eu farei, vocês vão ver. Um dia eu farei e vai estar na minha intro. Na minha intro. cone que ideologia você segue? E tanques alemães ou soviéticos? Cara, eu não sigo nenhuma ideologia assim, de direita ou esquerda. Eu meio que já dei o que, que eu sou, mas vou um E tanques alemães ou soviéticos? Tanques alemães. Os tanques alemães eram mais poderosos e mais resistentes. Soviéticos não. Eram feitos na. Assim, em grande escala, mas não eram com a melhor qualidade. E mundo esperto perguntou: a terra é plana, quadrada ou redonda? Redonda, claro. É, sobrinho Marley. Quais são suas fobias? Então... Minhas fobias, assim... Eu tenho um enorme medo... De... Insetos. Principalmente insetos alados. Que voam. Eu não entendo, mas... É o que me dá muito pavor. Assim principalmente setos grandes, setos pequenos até que não, mas setos enormes me dão muito medo. Eu devo ter insetofobia? talvez, eu não sei. Outra coisa que me dá medo é, é solidão. Eu não gosto de ficar assim em lugares é, sozinho por muito tempo, por exemplo, em lugares escuros. De dia até consigo ficar sozinho, assim em casa, tá em, na minha casa de boa, mas à noite eu não aguentaria. É algo me deixa muito pavor. Previamente ficar no escuro e caiu ST Lucaio Super perguntou Turma do Dudão ou Turma da Mônica Olha Turma do Dudão cara é um negócio muito legal mas eu prefiro a turma da Mônica porque é algo que é, é nostalgia né cara e sem cu você esperou no DGP Mundo sim como eu disse sim eu me esperei no DGP Mundo e o um mundo esperto perguntou Tu é como falei Não não sou Toddy ou Descal? Descal. Brasil ou Estados Unidos? Cara, entram para os Estados Unidos. É claro que eu vou estar do lado dos... Brasil, né, cara? Você achou que é a mesma estar do lado dos Estados Unidos? Da América, claro que não. Reino Unido ou Portugal? Portugal. Também, questões históricas. Eu gosto de Portugal, sempre gostei. E Senku perguntou, faz um vídeo de países com reconhecimento limitado? É um bom tema? Se realmente é um bom tema, talvez eu faça um vídeo sobre, sobre isso. E o Desperto também perguntou, gosta de café? Claro, eu amo café, cara. É, se você me visse, como eu sou do dia a dia, ah, eu acho que a coisa que eu gosto é, tomar, é café e refrigerante. A Argentina perguntou, comida fria ou quente? Dependendo do tempo, fria. Uh, ou quente. Mas eu prefiro comida quente porque esquenta, né? Bem, essa só, essas foram as perguntas. Bem, muito bom. Foram até que bastantes perguntas. Não foram tantas que nem na outra. Mas foram e perguntas bem interessantes e eu gostei muito de ler. Ah, por favor. É, antes de eu terminar o vídeo, eu gostaria que eu vou, de divulgar um, um canal que precisa muito da nossa ajuda, rapaziada. É o canal Brasil Ball 838 O link vai estar na descrição Por favor, se inscrevam nesse canal Ele é um canal muito bom, eu já vi E... Infelizmente, se ele não completar mil inscritos Acho que até mês que vem, semana que vem Ele... A mãe dele vai excluir o canal dele Ele vai pedir ajuda pra mim Então... <coughs> a coisa que vocês ajudassem ele É um canal muito bom, faz fanarts Essas coisas, é algo bem interessante assim de se ver e ele é bem legal, ele já conversou aqui comigo no Discord, é um cara muito gente fina, cara. Então, por favor, se inscrevam no canal dele. Ah, antes de terminar o vídeo, também gostaria de dizer a vocês que fizessem parte do meu servidor aqui no Discord, must be animations. Aqui temos muitas coisas. Aqui existe um paralelamento, que no caso não existe, né, porque eu sou um ditador, um imperador absolutista, mas não importa. Aqui vocês vão ter vídeos novos, é, notificação dos vídeos novos, teremos pesquisas também, são perguntas bem interessantes. Fazemos perguntas quase todos os dias, e é um negócio assim, pra passar o tempo, é algo muito legal. Temos interação, que você pode conversar com seus amigos e tudo mais. Cheats, post spam, para você postar um monte de M, né, cara? Desenhos, pand... mandem só as fanarts, artes, tudo de bom, cara. Temos muitas coisas. Podem mandar seus países fictícios aqui nesse servidor. Podem divulgar você. Ou seja, vocês podem se divulgar. Podem divulgar seus vídeos, até mesmo. Uh, eu creio que outros servidores, né? Mas vocês podem divulgar muitas coisas. Por exemplo, canais... Vídeos, eu permito aqui no meu servidor É um bom local para você conhecer outros youtubers como eu E fazer com que outros conheçam você É algo bom Também também um debate, onde as pessoas debatem sobre qualquer coisa Não exatamente apenas política, mas muitas coisas ah, As pessoas gostam de debater aqui Já temos 200 membros Deixa eu ver exatamente o número Aqui, já temos 200 Membros, exatamente 201 membros Por favor, façam parte do servidor E venham fazer parte dessa bela comunidade Sejam bem-vindos ao meu canal Espero que tenham gostado do vídeo E fui